Não fui lá que vai gerar aqui. Sei lá, mano. Sei lá, mano. Eu não sei jogar. Ah, eu vou falar o rumo pra você tô longe de vocês. Vai, vira pra sua direita. Vira pra direita. Direita? Mas... Ah. Mas e aí, foi muito. Um tiquinho só pra esquerda, um toquinho pra esquerda. Calma, cara, você tá virando demais. Assim? Pra trás. Vira pra trás de você, pra trás. Assim? Um pouquinho pra esquerda. Assim? Era de muito, não estou chamando mais não, é a vontade final, é a vontade de é a vontade final, play flat, e jogar, cara. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. É a vontade final, é a vontade de é a vontade final, play, flat, e jogar, Aqui nós temos uma expressão facial de raiva Só que ela está numa intensidade muito mínima Uma intensidade bem controlada Vale lembrar que ela é uma atriz Ou seja, sabe manipular muito bem os seus músculos faciais Mas aqui nós temos tensão no AU4, corrugador de supercílios Tensão embaixo das pálpebras inferiores Tensão nas pálpebras superiores Lábios levemente pressionados E o ponto chave para caracterizar a raiva aqui É a alteração no fluxo cardiorrespiratório como já falei, quando a gente fica com raiva ou com medo, um dos hormônios que caem na nossa corrente sanguínea é a adrenalina. E isso causa uma vasoconstrição. Dentre várias outras mudanças, nosso fluxo sanguíneo aumenta e o nosso fluxo cardiorrespiratório também. E aproximando um pouco a câmera, conseguimos perceber que aqui suas narinas dilatam e se comprimem. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima! Tem uma pega flororina, essa pega aqui é nova. Eu acabei de achar um cavalo aqui, calma aí. Maneiro, mano. Olha o que é, que é cobre. Já viu isso? Já, eu tô fundindo ali um pouco ali. Não, você já viu essa pega flororina? Uma pena nova? Já, mano. Eu tenho aqui em casa ela. Cobre. Ela é... quer falar aqui? Nossa, mano, que cavalo lerdo esse cavalo. Cavalo não corre, não. Ah, vai morrer. Vai é morrer. Vai é morrer. Vai é morrer. A cabaga aqui é... a cabaga homem, né? Ela tá, mas o bichinho mesmo, hein? Ela. Entra. Ela vai ter que dormir junto na cama aqui, ó. Ih, caralho, <risos> <eu> não... <risos> Tá girando ninguém, mano? Isso ninguém, mano? Ih, os caras é... mano, os caras é, mano. Tá vendo, mano? Os caras é, mano? Eu não ero, eu não ero, mano. É amiga, é amizade. É nada. Ah, começou é nem, ó. Carvãozinho, carvãozinho, se Mas que chuva desgramada é essa que não passa, mano? Que chuva? Tá chovendo pra você não? Não, eu acho que o barulho não arranca nada com tá o carro vindo. Não, senhor, a chuva é no jogo, no Minecraft. Ah, não, eu tô ouvindo não. Pra mim tá chovendo pra cacete, velho. Não quer passar não essa chuva desgramada. Peraí, olha isso. Vai, vai. Vai, mata, mata, mata, mata. Preciso que aquele esqueleto mate esse creep, velho. Calma. Olha lá, explodiu ali. Ele tá tendo porrada. Um outro aí, aí, um outro aí, Não, não matei, não, matei, não. <risos> Deu ruim. Tá de boa. Ah, esse cara aqui já. Pô, mas me matar, mano. Mega mãe, miado. Oh, Ô, maicura. Ô, oh, ah. mano, olha que Maicola, velho. Vão dormir, velho. Vão dormir. Hum, super, hum, não me fio pé, não me fio pé. Não vai dar ruim. Olha que maneiro! Ué, é, mano, aquela mansinha. A chuva não passa no meu jogo, velho. Que droga. Ué, tá chovendo? Mas... E pra caralho, mano, eu dormi três vezes já. A chuva não passou. Ué, meu canal, não, meu cá limpinho, sol. Meu jogo bugou, velho. Caralho, se